Muito boa noite, em Lisboa este verão foi marcado pela acumulação de lixo, por uma, pela falta de limpeza, pelo aparecimento de várias pragas. Precisamos de perceber o que é que se passou e precisamos de agir para resolver este problema e impedir que se volte a repetir. Lisboa precisa de soluções imediatas para o problema do lixo e de uma estratégia de médio e longo prazo assente nos princípios da economia circular para a diminuição e para a gestão dos resíduos urbanos. Por causa desta urgência, apresentamos aqui várias recomendações, recomendando à Câmara Municipal de Lisboa que analise e monitorize como, como foi feita a gestão dos resíduos em Lisboa em 2022, com, conjuntamente com as 24 freguesias e também que as conclusões desse relatório depois sejam uh, dirigidas à Comissão de Ambiente e Estrutura Verde da, da Assembleia Municipal, e que nessa sede possamos uh, debatê-lo e perceber o que é que podemos fazer melhor e planear para o futuro. Também propomos recomendar à Câmara que seja feita uma campanha de sensibilização ambiental para os cidadãos, onde seja explicado como fazer a separação dos vários tipos de lixo e, ao mesmo tempo, uh, uma medida também bastante importante, a expansão das ecoilhas e da recolha porta a porta. Este este plano tem que incorporar estas ideias de reutilização, de dar nova vida aos produtos que já não queremos e focado na economia circular e no objetivo do desperdício zero. E se caminharmos para este objetivo de desperdício zero, precisamos de continuar a investir na recolha seletiva, no aumento da rede de compostagem e na deposição dos resíduos como pilhas, lâmpadas, óleos, grandes objetos, equipamentos eletrónicos e elétricos. E precisamos também de desenhar um novo sistema de incentivos monetários, como por exemplo o sistema PES e o TRO e não monetários para conseguirmos o envolvimento de, de todos os municípios.